E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nessa vez galera, irei mostrar pra vocês novas informações que foram saindo, que foram vazadas das futuras DLCs do GTA Online. Então se você ainda não assistiu o meu último vídeo sobre o que vai sair nessa DLC, clique nessa anotação que tá rolando aí na tela pra vocês, pra você assistir o vídeo e depois você volta pra cá. Certo galera? Então, vamos nessa. Todos já devem saber que a Rockstar Games já agendou oficialmente algumas DLCs como temáticas nunca antes vistas. Uma delas é a DLC com a temática Distante, que aparentemente não tem nenhum nome oficial. E além dessa DLC Distante, de que irá trazer novos itens para o modo criador e que também irá trazer novos veículos exclusivos Distante. Temos uma coisa além desse nível, simplesmente uma DLC onde seremos chefes de uma máfia real E como funciona essa parada? Você vai poder comprar apartamentos para gerenciar uma empresa do crime criada por você Você também vai poder vigiar as suas cargas se estão sendo entregues ou não E se eu não me engano galera, irão vir também novos carros exclusivos com essa temática E novas armas também Então, hoje estou trazendo novas informações sobre o que veio à tona na internet nos últimos dias Primeiramente gostaria de mostrar a vocês um possível mapa de alguma coisa relacionada a estanque. Que irá vir para o GTA Online Essa estrutura que vocês estão vendo é uma espécie de Trial Pro, pro pessoal que já jogou o GTA San Andreas Lembra que tínhamos um mapa Trial de Motocross no Maze Bank Arena Que era algo Off-Road Indoor Que o pessoal chama Isso lá no GTA San Andreas E agora no GTA V Tudo indica que teremos de volta ao Maze Arena E é claro que com os novos gráficos isso vai ser fantástico E tem mais galera Caso você queira acessar os arquivos do Trial aí no seu GTA V de PC É bem simples Basta você baixar o Open IV, abrir o seu Open IV, clicar lá em cima na opção Tools, em seguida Search. E aí você digita v underline trialstead.ybn. E aí você pode explorar o quanto você quiser o objeto em 3D. Bom, galera, além desse mapa todo, além dessas coisas aí, também agora tem um áudio que vazou da DLC Finance and Felony e também da DLC Stunts. Então, ouve aí, galera. Show! You want to deal on a larger scale, my friend? <laughs> If that makes any sense, you should get down there and check it out! Yo, did you hear about that new kickstart arena that opened? Indoor off-road racing! So, you see yourself as a person who likes to work in bulk. <laughs> okay, okay. Buy a share in a property to sell merchandise from. You won't regret it, my friend. Perhaps it is time for you to invest in some business opportunities. Basicamente é isso aí, infelizmente ainda não temos o pronunciamento oficial da Rockstar Games a respeito de uma data de lançamento para ambos os conteúdos, porém, esperamos que não demore muito, certo? E aí galera, o que você achou desse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários, porque desse jeito você vai me ajudar bastante a saber se vocês estão curtindo esse conteúdo ou não. Então é isso aí, muito obrigado e tchau!